Minha compreensão sobre o papel da fotografia digital veio se transformando desde que comecei a realizar este documentário. Você acha que mudou o significado do ato de fotografar? Mudou tudo. A gente não pode imaginar o um ato de fotografar como se fosse alguma coisa estanque, estandardizada eh, e idealizada como foi no passado. Fotografar agora parece estar ligado a se mostrar, postar na rede e talvez lembrar. Na verdade, eu não, eu não sei o que pode acontecer. Eu não vejo ninguém saber o que pode acontecer. É tão novo, tão extraordinário, tão absurdo que ninguém pode conviver com bilhões de imagens. Você percebe isso nos encontros. Pessoas norte, sul, oeste e oeste que viram os fotógrafos interessados a uma troca. São pequenas ilhas em que há um real encontro com a fotografia para os jovens. Né? A multiplicação de olhares sobre o nosso país e seus registros fotográficos me mostram cotidianamente aspectos do Brasil que talvez passassem despercebidos. Na espontaneidade dessas imagens, encontro novas formas de enquadrar e de captar luzes e cores.